Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Métodos jurássicos de exercício versus métodos modernos de exercício para emagrecer depois dos 40 anos A maioria das pessoas quando pensa em emagrecer qual que é o primeiro exercício que vem na mente? Qual que é o primeiro exercício que vem na sua mente? Caminhada A pessoa pensa em gastar o máximo de calorias caminhando fazer uma dieta para ter um bom processo de emagrecimento. Porém, na realidade muitas vezes não é isso que ocorre. A caminhada é um método jurássico e ultrapassado de emagrecimento principalmente para quem tem 40 anos ou mais. Emagrecer depois dos 40 anos é diferente. Se você ficar tentando mais do mesmo, não irá funcionar. Vou te explicar melhor aqui. Depois dos 40 anos, o seu corpo muda, seu metabolismo muda, seu organismo se transforma. O que acontece? Você torna o teu metabolismo mais lento com o passar dos anos. E o que ocorre? Se você utilizar a caminhada, a caminhada não será o suficiente para te ajudar a emagrecer depois dos 40 anos. Entenda por quê. Para te mostrar isso, eu quero te trazer três estudos aqui. O primeiro publicado no Jornal Internacional de Obesidade, em 2006, onde eles pegaram 56 mulheres e dividiram em três grupos. O primeiro grupo fazia apenas dieta. O segundo grupo fazia dieta mais 30 minutos de caminhada. E o terceiro grupo fazia dieta mais 60 minutos de caminhada. E adivinhe qual foi o resultado? Os três grupos emagreceram o mesmo tanto. E a conclusão desse estudo foi que a adição da caminhada para emagrecer não foi o suficiente para aumentar a quantidade de peso perdida. Mas não, isso significa que a dieta é bem mais importante que o um exercício para emagrecer, né? Não, isso significa que se você não fizer o exercício certo para você emagrecer, é a mesma coisa que não fazer nada. O segundo estudo também, publicado no Jornal Internacional de Obesidade em 2005, eles pegaram 45 mulheres e divididos em três grupos. O primeiro grupo, eles faziam um hit de 20 minutos. O segundo grupo, eles faziam um trabalho contínuo de 40 minutos, como a caminhada, por exemplo. E o terceiro grupo, eles não fizeram nada, o grupo controle. E a conclusão desse estudo chegou que enquanto o grupo que fazia caminhada, e o grupo que não fazia nada, não emagreceram nada. Enquanto o grupo que fez o HIIT chegaram a emagrecer até 2,5 kg praticando o HIIT. E aqui eu provo pra você que o exercício feito na intensidade certa, ele é capaz de dar resultados para emagrecer. Por isso você não deve fazer exercício por fazer. Você precisa de um exercício moderno que traga os efeitos e os resultados que você deseja. E no estudo número 3, eu te mostro mais uma vez por que a caminhada não é a melhor escolha de exercício na hora de emagrecer. Segundo, o estudo publicado em 2014 no Jornal Internacional de Nutrição Esportiva e Metabolismo dos Exercícios, ele quis saber, eles quiseram saber qual era a interferência do exercício na fome. Então eles pegaram e estudaram o quanto interferem na fome os exercícios e descobriram que exercícios contínuos, como a caminhada, chega a aumentar a fome em até 38%, enquanto exercícios intervalados em alta intensidade, como HIIT, chega a diminuir a fome após exercícios em 16%. O que isso significa? significa que a caminhada é um método jurássico e ultrapassado de emagrecimento. Ela pode ajudar a melhorar a sua saúde. Eu sei que quando você vai caminhar, você gasta algumas calorias durante o dia. Porém, você pode ver que a caminhada faz parte do ciclo do emagrecimento falido. Você começa a fazer exercício, você não emagrece muito, emagrece só um pouco, você passa a sentir mais fome, você não consegue suportar a fome e o exercício, você começa a comer mais do que gasta durante o exercício, e dessa maneira você está fazendo exercício e muitas vezes está ganhando peso. Enquanto o ciclo do emagrecimento perfeito é quando você faz exercícios na sua intensidade ideal, onde você diminui a fome, acelera o metabolismo e assim você se tem resultado, fica mais motivado, dorme melhor, se alimenta melhor e tem melhores resultados. E você entrando nesse ciclo, você consegue manter o emagrecimento a longo prazo e tornar isso um hábito na sua vida. E quais exercícios são esses? São exercícios em alta intensidade. Não é porque você tem 40 anos ou mais que você tem que fazer exercícios leves. Eu sei que muitas vezes você tem medo de se machucar, tem medo que não seja o exercício certo para você... Porém, se você fizer do jeito ideal, ele irá te fortalecer, irá acelerar o teu metabolismo e te fazer emagrecer. E se você tiver qualquer dúvida, entra lá em contato comigo, conta a sua história, traga a sua dúvida, que eu posso trazer aqui como tema para você. Fechado? Um abraço e até a próxima!